Faço esse vídeo para dar mais uma notícia triste, desta vez é sobre o locutor da Rádio Melodia Gustavo de Moraes. Segundo informações postadas no Facebook, na noite desta quinta-feira 2 de maio, quando Gustavo de Moraes estava indo para casa, houve um assalto no ônibus em que estava, ele foi baleado no olho e no abdômen. E está internado na UTI, Débora Lira, locutora da Rádio Melodia, fez uma postagem em sua rede social, dizendo... Hoje, sexta-feira, eu entrei no ar para apresentar o programa Saudade Melodia na número 1 um do Brasil. O programa que há anos é apresentado por meu amigo e colega de trabalho, Gustavo de Moraes, uma das vozes mais bonitas do rádio. Confesso que trabalhei com o um coração apertado, e o tempo todo orando por ele. Quero convocar o povo de Deus, o povo que crê em milagres, que crê no Deus que tudo pode fazer, para juntos orarmos pelo Gustavo de Moraes, sua esposa, filhos e família que passam por um momento tão delicado. Gustavo foi assaltado e baleado, e neste momento precisa muito das nossas orações. Cid Gonçalves, locutor da Rádio 93FM, fez uma postagem pedindo orações, para o seu amigo Gustavo de Moraes, ele diz o seguinte. Pessoal, vamos orar por Gustavo de Moraes, locutor da Rádio Melodia, vítima da violência da nossa cidade, está internado. Força Gustavo, estamos orando por você. Assim que tiver mais notícias sobre o estado de saúde de Gustavo de Moraes, estarei colocando mais informações. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like. Ajude o canal a crescer.